Olá, internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Bliterando Jogos, ano 20xx. O mundo aplaudiu Mega Man, quando finalmente prendeu e aprisionou o Dr. Willy. Mas. Doutor Willy sempre soube que seu plano. Poderia falhar. E tinha algo preparado para essa ocasião. Quatro robôs foram escondidos, e após seis meses. sem terem contato com. o Dr. Willy, se ativaram e. início da busca pelo mestre. Vamos jogar Mega Man 7 Ah, moleque Rapaz, fazem muitos anos que eu não jogo isso Vamos ver como é que eu me saio Essa coisa não vai mais rápido não A cidade está de sob ataque Vou tentar socar isso Segure-se aí, Row acredito que ele escapou de novo, o louco do Willy nunca para? Ele não ficará solto, assim que Dr. Light der para mim brush novos chips! Willy é história Epa, acho que é o fim, a estrada está instável demais, não dá, vocês esperem aqui, Mega Man leve esse capacete com você <risos> Acho que não. Prefiro o outro. Combina com você, sabe? Boa sorte, pegamento. Doutor. Você está bem? Trarei a roupa para tomar conta de você! Não, Eggman. não temos tempo! Will está usando ataque de seus robôs para cobrir sua fuga! Olhe! Vale. Você tem que ir agora. Mega Man, vá com Rush e siga a nave do Willy. Muito bem. E vamos nessa. E ação. Inscreva-se e ative as notificações Para não perder os próximos vídeos Opa ha! Você é bom como dizem, Mega Man É melhor que você diga quem é eu sou Bass, e ele Trumble. Nós tentamos impedir Dr. Willy antes de você chegar. Vejo que não precisa da nossa ajuda. Bass! Muito bem, agora temos quatro caminhos para escolher. E vamos começar por. Freeze Man! Ready! Muito bem, aqui eu vou precisar do Rush ha -ha! Aê, conseguimos a primeira letra Eu preciso completar a palavra Rush Fazendo isso eu vou liberar uma armadura Conseguiu o Rush parejador ah! é, Podemos utilizar isso para encontrar itens ah, Vamos ver o Rush em ação Vai lá Rush vai se encontrar itens escondidos e agora vamos para o chefe frisman E toma! Ahá! É isso aí! Vencemos o primeiro chefe. O Freeze Cracker atira Ice Bullets, não é isso? Sim, e os bullets irão se dividir caso atinjam o chão Derrotando o chefe, se a gente consegue um poder novo Que é a vulnerabilidade de outro chefe Haha, é isso aí, ganhamos o Freeze Cracker, E agora? Burst Man Ready? Opa, cuidado com a bomba. Opa, peguei um energ tanque. Ali tinha uma vida Opa, cuidado com os espinhos ah, O turbo é muito útil nessas horas Muito bem, Rush Vamos lá Muito bom. Ha, que beleza. Viram só? Ha, o Rush facilita as coisas. Ha, muito bem. Agora vamos para o chefe Burstman Muito bem, a vulnerabilidade dele é o gelo Freeze Cracker Toma! É isso aí, conseguimos! Se você gostou e quiser que eu continue, não esqueça do like! O Danger Rap dispara uma bomba dentro de uma bolha, certo? Sim, mas também pode ter outras coisas dentro, além de bombas. É isso aí, conseguimos o Danger Rap. Conto com sua presença no próximo vídeo e até a próxima.